O governo de Jair Bolsonaro, ele quer atacar a nossa capacidade de organização como movimento social. Ele não quer atacar só as nossas pautas, mas ele quer perseguir a nossa história de ativismo. Aquilo que nós temos feito ao longo do tempo, lutando pela terra, lutando por outro modelo de mobilidade urbana, lutando por direito à cidade, lutando por direitos humanos, por direitos sociais. É isso que ele quer perseguir. Ele quer perseguir os trabalhadores que lutam e se organizam no nosso país. Por isso nós temos que aproveitar todos os espaços para reforçar a importância da organização e os movimentos em defesa da terra e aqui especialmente o MST é um movimento fundamental porque é um movimento que cumpre e cumpriu nesse país um papel pedagógico de ensinar setores importantes do ativismo social e da sociedade a se organizarem no movimento estudantil, a se organizarem na comunidade, a se organizarem nos movimentos de juventude. A história do MST é é uma história de luta, é uma história que faz da ocupação um instrumento fundamental de resistência, de ruptura com o processo político institucional. E com essa ruptura, nos ensina todos os dias... A lutar. Esse governo autoritário que chega sem nenhuma capacidade política e também sem nenhuma capacidade técnica, ele vai nos dar mais fôlego para lutar em defesa da terra e da reforma agrária, sim. E eles querem utilizar a legislação que existe hoje no Brasil para reprimir os movimentos sociais e criminalizar as ocupações. Essas ocupações que são direito... Porque o direito à terra ele é fundamental. O nosso recado é também, aqui hoje, firmar um compromisso em defesa da terra, da reforma agrária e abrir também o nosso gabinete, a nossa liderança. Essa parceria que nós temos aqui à disposição das lutas do Distrito Federal. Nós estamos juntos. Não é fácil. Vai ser dura a luta, mas eles vão passar e a nossa luta vai resistir, sem dúvida. Um abraço, muito obrigado pelo convite, deputado Chico.